Um exercício que vai te ajudar a eliminar crenças. Então, primeira coisa, identifique essas crenças limitantes, principalmente aquelas que te atrapalham muito. Identifique elas, coloque o um nome para essa crença, como se fosse uma pessoa. Imagine você com essas crenças aí, você vai pegar ela vai ter uma conversa bem de perto. Então, identifique essa crença. Ao dispor essas crenças na sua frente, faça o possível para entender por que, que ela existe. Relembre as situações que você viveu por causa dessas crenças. Encontre a raiz desse problema. Defina seguir os objetivos que pretende com esse processo. Qual será o destino que você quer chegar ao eliminar essa crença? Por que, que é importante para você eliminar essa crença? Pensa nisso agora. Imagina você sem essas crenças. Agora tente criar a partir desse momento uma crença fortalecedora. Pensa agora em algo que você precisa acreditar para chegar naquilo, naquele objetivo que você deseja. Muda esse pensamento que você está pensando. Troque aquela frase ou situação negativa por uma frase que lhe dará forças para continuar lutando até você atingir esse objetivo. Simples, né? Vá insistindo nessa ideia, naquilo que você passou a acreditar, até que essa crença fortalecedora se torne um hábito na sua vida. Lembre-se, às vezes você vai precisar de alguns dias, provavelmente 21 dias para que você mude essa crença. Mas não desista, você não pode voltar para trás. Continue a pensar dessa maneira que você está pensando agora, que com certeza você vai eliminar essas crenças limitantes. Ok, depois desse exercício vem a parte melhor disso tudo. Busque sempre encontrar algo positivo mesmo numa situação adversa. Como eu posso fazer isso? Buscar a intenção positiva em algo ruim para me tornar mais poderoso, mais forte. Acredite, não é porque alguém disse que você é incapaz que isso é verdadeiro. Não é porque o relacionamento não deu certo que toda vez vai ser igual. Não é porque tudo ainda não está do jeito que você queria na sua carreira profissional, na sua carreira pessoal, que você não vai conseguir. É muito importante ter esta consciência e buscar ser mais otimista em relação a você mesmo. Você constrói a sua autoimagem através dos seus pensamentos. Se você pode pensar, se você pode imaginar, você pode criar. Crie agora, feche seus olhos. Pense como seria viver esse sonho, essa vida plena que você tanto quer. E acredite, talvez em um, dois, três segundos você consiga visualizar isso. Se você conseguiu visualizar você consegue criar. O seu subconsciente aceita o que você vai afirmando para si mesmo e vai reforçar a autoimagem que você possui. A sua autoimagem surte grande impacto na forma de você agir. Tenha isso em mente que com certeza essa programação mental tão necessária para que você atinja os seus objetivos vai acontecer.